Compartilha! Vamos lá! Seguinte, para fazer a esse de calabresa, precisar de calabresa, queijo, extrato de está de tomate, bonafo, esse vídeo aqui vai render muito dinheiro para vocês, então, patrocina a muito bom, tá? Não tô é nada não, mas é porque ele é muito bom. A, orelha, então, a caixinha sempre de brinde no vai é o extrato bora nessa começar vamos lá então é o seguinte ó gente aí ó olha como esse extrato é bonito ah, dá vontade de soja né? mentira não que eu comprei mas é gostoso tá Vão lá no Instagram da Bonara o Will Vlog fez um vídeo de vocês lá patrocinem ele me sigam também lá no Instagram ó. posto nada de interesse mas sigam né que vai é que eu ganho algum patrocínio lá pagar minhas contas eu tô devendo a Deus e o mundo pega ó Eita molesta acabei com a minha blusa e com toda a cordeira, pega, vai fazendo assim: ó. Pega 200 gramas de queijo. Você pega o queijo. Vai, vai, vai. Obama no céu. A Willy Wonka. Obama no céu. Willy Wonka. Pronto. Will will will will will will Pronto. Agora sim, agora. Calabresa, à vontade. Quem gosta de calabresa comenta. Eu amo. Não entendi também. Espalhando como você espalha as folhas do quintal. Eu não sei o que eu ia falar. Mas vai espalhando, galera, vai. Sai jogando assim, chutando. Pá, pá, pá, pá com o negócio ali agora. E calabresa é 200 gramas também, beleza? Bota, bota, bota, bota. Botou a calabresa. Pega o saco, bota no lixo, vagabundo. A pista está pronta. Quem quiser colocar o orégano antes. Oh, oh, oh, oh, oh. Vou colocar bastante orégano. Então eu não coloco cebola. Quem aí também não é fã de cebola, come daqui Beleza? A pizza de calabresa está pronta Ó, oh, a gente precisou de uma massa 200 gramas de queijo 200 gramas de calabresa Quanto custou essa pizza? Pra mim a massa saiu por R 2 reais As 200 gramas de calabresa R 3 reais 200 gramas de queijo Saiu R 3 reais Beleza? Vamos errar pro forno Bora Então Essa foi a pizza de calabresa galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Façam as pizzas de vocês e mandem Comenta aqui embaixo se você gostou. Se você quer ver mais vídeos assim, comenta. Se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. E se você gostou, já me segue. Tá tudo aqui embaixo, velho. Tudo aqui embaixo, ó. Aperta no link ali embaixo. Tem tudo tudo bem explicadinho. Quanto foi, quanto é, quanto vale, quanto quer, quanto presta, como faz. É isso. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Compartilha muito esse vídeo pra um amigo que quer fazer uma pizza. E só que vocês viram, né? Sai é bem baratinho, né? Então, tipo, vale mais a pena. E se você quer comprar uma pizza na minha pizzaria pizzaria Pizza Delivery, mano Tô Dando pra eles, ó Pizza Delivery Eu quero uma pizza do Will Vlog Pizza Delivery Que o Will é patrocinado. obrigado Obrigado, galera da Pizza Delivery Mano, sigam muito Pizza Delivery Brevemente em todo o Brasil Pra vocês Comer, se deliciar e, ó Eu não entendi Por que que eu fiz isso Por quê? É bom isso aqui? Pra mim, que eu saiba isso aqui ó, né? Não é uma coisa boa. <risos> Vamos lá, sigam eles. Eles são muito bons. São deliciosos. Ui! Você é um fuleiro, sabe? Ele não sabe gravar, não. Vamos gravar o quê ainda? Desligou a câmera, né? Não tem mais o que gravar, não, bebezinho. Pepezinho. O roteiro tá todo aqui escrito, ó. Não é não isso aqui? Pronto, acabou. Tem mais o quê? Não rafalou falou, cara, pra dar like e pra se inscrever? Ô, oh, meu Deus do céu, vocês são? Ainda faltou? Não? Deixa pro próximo vídeo. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. E bora começar a essa gravação? Deixa o like de vocês e compartilha!